Olá, então agora vamos comentar a questão 99 da nossa lista e que diz o seguinte: seja a PG 4x12x até 324x cuja soma dos termos é 2420. Determine o valor de x e a quantidade de termos dessa PG. Bom uh, eu vou ter que determinar duas questões e a primeira delas é a razão que é mais óbvia, é a razão dessa PG, já que eu estou afirmando que é uma PG, então basta dividir um termo pelo seu antecessor. Nesse caso, a razão vai ser o termo A2, né, que é 12x dividido pelo primeiro termo que é 4x. X simplifica, 12 dividido por 4, 3. Então temos uma razão igual a 3. Próximo termo é encontrar quantos ter quantos são. Próxima questão é resolver quantos termos tem essa progressão. Isso é fácil também pela fórmula do termo geral, a n igual a a1 vezes q na n menos 1. Por que, que é simples? Veja que eu tenho o enésimo termo, 324x. O primeiro termo é 4x, vezes a razão, que é 3, elevado na n menos 1. Esse x pode ser simplificado, tá? Basta dividir ambos os membros por x. Mas vamos direto aqui, 324 dividido toda a equação por 4, ou por 4x, né? Então simplifica x com x. E 324 dá 81, 4 por 4 dá 1. Então resta apenas 3 na n-1. 81 pode ser escrito como 3 elevado... Na 4, podemos fatorar o 381, né? vai, podemos dividir 3 vezes por, 4, por 3 Então vai ficar 3 na 4 igual a 3 na n-1 menos Bom, para que essa igualdade seja verdadeira, n deve ser igual a 5, correto? 5 menos 1, 4, fechou Então uma das questões que se pedia o problema já foi encontrada, é n igual a 5 Agora para descobrir esse valor de x... É o valor de x cuja soma resulta 2420. Porque essa soma, de acordo com o valor de x, pode ter... Ela vai sempre ser uma PG, mas de acordo com o valor de x eu posso ter somas diferentes. Agora, para que a soma seja especificamente 2420, então nós vamos aplicar a fórmula da soma de termos de uma PG é igual a 1 vezes q na n menos 1 sobre... É menos 1. Um. Então vamos substituir as informações que nós temos agora então, 2420 2420 é igual a A1 que é 4x vezes a razão que é 3 agora nós sabemos que são 5 termos né? menos 1 um sobre 3 menos 1 um, que é a razão então, agora ficou uma continha simples, tá? Com uma única incógnita em X. Então, eu vou simplificar aqui o processo. Então, vai ficar 2.420 vezes 2. Vai dar... Uh, fazendo meios por extremos, né? Vai dar, então, 4.840. Correto. Multiplicando por 2 aqui, né? igual a 4x que aí é 3 na 5 da 2 243 menos 1 242 tá então agora basta Multiplicar, então, 242 vezes 4 e dividir pelos 4, ou os 4.840 por, isto aqui vai ficar assim, 4 igual a 4.840, talvez se a gente simplificasse ficaria um pouco mais simples o processo. Aí, 242 vezes 4 dá 968, e aí dividindo, 4.840. 840 por 968 Resulta em 5 E aí chegamos na solução proposta pela questão Então fechou, ok? Vamos a seguir para a próxima questão